O companheiro Davi vai, vai estar aqui para falar um pouco para a gente dessa história De como Santos mudou De como o PT está administrando de, de, de quais os conflitos que existem nessa relação com a direção partidária Com um partido que tem um projeto maior de transformar essa sociedade De como se dá essa relação E hoje, tem uma honra aqui para o companheiro Jerminho Companheiro aí, brilhante, né, com bastante ideias Sobre esse tema, é tem uma ação no parlamento um invejável né? e a gente gostaria de fazer esse debate franco para ter perna partido, colocando as diversas visões e pontos de vista sobre esse tema. Falar para de vocês, e meu Bem, companheiros e companheiras, esse tema sobre o PT e a institucionalidade, ou o e o parlamento, eu acho que nós temos que discutir à luz da experiência acumulada da esquerda e também à luz de novos desafios hoje no mundo de hoje, no Brasil de hoje em primeiro lugar quer dizer, eu quero de cara fazer aqui uma crítica à visão tradicional da esquerda que ao se referir à institucionalidade, para é, eleições governos municipais governos estaduais eleições parlamentares sempre a gente tinha uma visão de que isso não é o principal, isso é o secundário, O principal, isso não vai resolver nada, e o que vai resolver é a luta fora do parlamento, fora da institucionalidade. É claro que esse discurso ele tem um embasamento teórico de que a concepção de revolução tradicional da esquerda era de que a Revolução era um grande momento, era um grande dia, um grande ajuste de contas que nós estamos acumulando força para chegar lá, em que o poder está lá e nós temos que ocupá-lo ou assaltá-lo. A ideia da Revolução, ela sempre foi tra trabalhada na cultura da esquerda, numa ideia de um momento, de uma visão explosiva da Revolução de um momento apenas de um grande choque. Por isso, com base nesta visão, a relação da esquerda com a, a institucionalidade na luta contra o capitalismo, ela foi sempre uma visão de usar, de, de, de aparelhar as organizações estatais em função de uma luta que você prepararia para o grande dia, para o grande momento. Por isso que a esquerda deu pouca atenção ao longo da sua história, a preparar as condições a ser alternativa de governo, a governar prefeituras, a, a exercer mandatos parlamentares de alto nível, com alto grau de capacitação, a exercer a representação na institucionalidade com uma concepção democrática. Por isso que muitas vezes a esquerda pouco se preocupou em reformar a institucionalidade. Ela pouco se preocupou em democratizar a institucionalidade Porque ela tinha visão de que aquilo você ocupa Para poder fazer outra coisa E na maioria das vezes Nós tivemos impotência da esquerda Quando se defrontou com a institucionalidade Ou então, muitas vezes a própria institucionalidade Engoliu a esquerda pelos vícios Que ela tem no Estado burguês Num país como o Brasil em que as instituições estatais, quando eu falo instituições estatais, eu estou colocando parlamento, estou colocando governos estaduais, federal, municipal, estou colocando todo o aparelho estatal. Como no Brasil o Estado sempre foi sinônimo de, de repressão, de autoritarismo ou de cooptação, o Estado sempre fez esse duplo movimento: ou ele bate a cultura, ou ele coopta as pessoas através do fisiologismo, do clientelismo e do populismo. Não é por acaso que os grandes momentos da política brasileira foi o returismo com o populismo, que era uma maneira de cooptação, ou então os períodos de autoritarismo. Por isso que no Brasil nós não, tem, nós não tivemos, primeiro que nós temos um Estado ditatorial, repressivo, autoritário, fisiológico e corporativo, tanto, principalmente do ponto de vista dos interesses da classe dominante. E a relação da sociedade com o Estado, ou foi uma relação de distância ou então vamos ao estado para ter um lugar ao sol, tá certo? Esse, essa cultura, o que eu chamo de uma cultura autoritária na sociedade brasileira, ela se reflete muito nos partidos de, de natureza popular como o nosso, porque quando nós nos defrontamos com a institucionalidade, em vez da gente buscar criar uma nova institucionalidade Criar novas instituições Democratizar e radicalizar o Estado Democratizar o Estado A gente fica impotente Diante da máquina autoritária, fisiológica e burocrática do Estado Porque no fundo, mesmo quando o movimento O movimento popular, a luta dos trabalhadores A expectativa que eles têm do parlamentar É a expectativa do parlamentar que vai Que vai estar no movimento e tem que estar é a expectativa do parlamentar que vai levar as reivindicações para o parlamento. Tem que levar. É a expectativa do parlamentar que tem que ser uma espécie de correr de transmissão para que o parlamento seja a caixa de ressonância do movimento. Tem que fazer isso. Mas tem que fazer mais do que isso. Tem que compreender que no projeto político de reformas radicais, no projeto político de luta por uma sociedade socialista, a, a, a disputa na institucionalidade é uma disputa de política global, é uma disputa de rumos globais para o país, é uma disputa de alternativas globais. Por, a partir desta ideia, nós temos que, em primeiro lugar, compreender e fazer uma crítica radical à visão privativista que a classe dominante tem da institucionalidade. A institucionalidade do Brasil... Ela é sinônimo de privatização de interesses, seja os interesses privados das corporações, dos lobbies, das empresas, que usam a institucionalidade como um veio, um caminho para legitimar seus interesses. Empreiteiras, construtoras, lobbies pesados, via a institucionalidade apenas legitima. Ou a, a outra tradição é que a institucionalidade ela não, ela não construiu no Brasil um espaço público para o exercício da cidadania, para o exercício da, dos interesses coletivos, para o exercício dos direitos individuais e coletivos. E nesse, nessa crítica que nós devemos fazer, a visão de institucionalidade do Estado brasileiro, nós temos que defender um partido que quer ser governo, que, um partido que quer construir uma alternativa ao país, ele tem que ter uma política para a institucionalidade. Não apenas para usá-la, não apenas para fazer caixa de ressonância da sociedade, mas ele tem que ter uma política de reforma da institucionalidade, de democratização da institucionalidade, de moralização da institucionalidade, principalmente se nós compreendemos. E eu, eu aqui coloco outro elemento para a gente debater, que se nós compreendemos que o processo de luta transformadora e de luta revolucionária não é um momento, não é uma explosão, mas é um processo que você constrói permanentemente. Não pode existir dicotomia, muralha entre a luta institucional e a luta não institucional. O problema não é a luta fora do parlamento ou a luta dentro do parlamento. O problema é a combinação da luta dentro e fora. E o partido é como se ele tivesse dois pés ao mesmo tempo ele tem que fazer bem a luta institucional, a luta eleitoral, a luta parlamentar, e também tem que fazer bem a luta da sociedade, a luta dos movimentos sociais, a luta da, das greves, das mobilizações. Normalmente, pessoal, quando o movimento popular, o movimento sindical, se relaciona com a institucionalidade, ele se relaciona também pela visão particularista dos interesses setoriais. Então, por exemplo, o movimento dos professores vai no parlamento porque nós temos lá a questão da lei de dentes e lados. O movimento sindical vai porque nós temos a lei do salário mínimo. O movimento, é... o movimento da juventude vai lá porque tem a lei sobre o serviço militar obrigatório ou não. Então você tem várias, você tem um processo de pulverização de reivindicações e o deputado fica como se fosse uma, uma espécie de... você transforma o mandato como se fosse num balcão das demandas populares. Ele tem que ser isso. Mas um, a, a relação do Partido com a institucionalidade tem que ser uma relação politizada, global e universal em torno da disputa política de valores, da disputa política de programa, da disputa política de alternativas, da disputa política em torno de uma visão alternativa para a sociedade. Como a esquerda no passado tinha uma visão, e eu não me refiro ao PT, me refiro antes do PT, Há uma ideia é que você usa o parlamento para fazer propaganda da Revolução, e você se relacionava com o parlamento apenas como uma caixa de propaganda, é claro que essa visão hoje ela é impotente, principalmente porque, diante das condições políticas, a luta transformadora hoje ela se dá num, num, num, num processo, ela se dá no cotidiano, ela se dá em vários momentos ao mesmo tempo. Portanto, nós temos que, para equacionar esse problema, da relação com o parlamento, nós temos que enfrentar algumas questões gerais que tem a ver com a nossa relação com o parlamento, que tem a ver com a nossa relação com a institucionalidade. E, no meu entendimento, se a gente não supera essa, essas concepções mais gerais, nós não vamos nos capacitar, enquanto partido político, a enfrentar o um debate dentro da institucionalidade, o um debate em relação à própria reforma da institucionalidade. E eu acho que hoje, pessoal, é muito difícil, é pouco provável, nas condições do mundo atual, nós viabilizarmos um projeto transformador na sociedade, sem que nós resolvamos de maneira correta o problema da institucionalidade. Eu vou pegar um exemplo recente, o golpe da União Soviética. O, golpe, o fracasso do golpe na União Soviética se deveu a dois fatores que aquilo ali foi uma revolução democrática do mais, da mais alta importância se deveu a dois fatores primeiro a mobilização popular de rua quer dizer, as pessoas foram à rua para amarrar os -se. tanques em segundo lugar, através da institucionalidade se criou instrumentos contra golpe você criou instrumentos alternativos para amarrar o golpe inclusive instrumentos de força, instrumentos políticos a luta política ela, ela hoje, na situação que nós vivemos, ela tem que ter uma referências alternativas para a população. Por exemplo, você ter prefeituras governadas por um partido socialista, você ter bancadas dentro do parlamento, você ter governos estaduais, no momento de crise aguda, isso são elementos importantes para a defesa dos interesses populares e até para você barrar retrocessos políticos para você viabilizar projetos globais. Eu, eu diria também uma, uma, uma experiência recente no Brasil, até a proposta de discussão sobre essa, esse problema da luta institucional, as, as duas maiores experiências de mobilização política no Brasil foram duas grandes lutas institucionais, que foi a, a campanha das diretas que era em torno de uma reforma institucional para viabilizar a eleição direta e a disputa presidencial de 89, que era uma disputa institucional. E se nós compreendemos, inclusive hoje, com a crise que o Brasil atravessa, essa crise passa pelo institucional e pelo não institucional, um partido que quer ser alternativo de governo, ele tem que dar conta da dimensão da luta institucional. As referências para o cidadão comum, as referências para a população, as referências para a sociedade, se dá, em muitos momentos, com as referências institucionais. E aí eu entraria num outro elemento importante dessa visão do parlamento. Na nossa concepção, na concepção petista, o, o, o representante da institucionalidade, ele é uma referência. Porque a classe dominante tem uma, uma visão de que o deputado, o vereador é um, um, um é, é um mandato privado, é um mandato de interesses privatistas. E nós temos uma concepção oposta, que o mandato parlamentar ele é é, é um instrumento da representação pública da cidadania. Por isso que ele ele acopla três dimensões, a acopla a dimensão do partido, a acopla a dimensão do indivíduo e a acopla a dimensão do cidadão que nem todos que votam nesse ou naquele candidato são sempre e sempre filiados ao partido. Senão, nós temos que recuperar e radicalizar a dimensão pública do exercício da cidadania no mandato parlamentar. E, se, e isso para se contrapor essa visão de que o mandato parlamentar é algo individualista, é algo privatista, é uma arte de negócios. Ou então, o mandato parlamentar é apenas um instrumento do partido. E não existe a dimensão do público, da, do, do, da relação entre o, o, o eleitor e o eleito. É claro que uma visão nova em relação à democratização do Estado, no meu entendimento, passa por reformas eleitorais, por reformas políticas profundas. Se nós temos uma visão de que o Estado, você, não é algo que está lá e você simplesmente se vai ocupar ou vai destruí-lo, o Estado, você tem que ter uma estratégia de transformação em que você combina movimentos de reformas com movimentos de ruptura, você combina movimentos de, de reforma no interior e movimentos de, de choque no exterior, nós temos que compreender que a nossa relação com o Estado é uma relação de dois movimentos. Primeiro, você produz reformas democráticas no Estado. Em segundo lugar, você procura criar novas instituições para representar os não representados ou para alargar a cidadania dos representados. É de hoje um projeto socialista transformador se ele não estiver calcado no fortalecimento dos movimentos sociais, no fortalecimento da sociedade, no fortalecimento da cidadania. A concepção de viabilizar as transformações através apenas do partido e do Estado, e o Estado como grande centralizador de tudo, o grande transformador, o grande totem que vai estar tudo, que culto, vai fazer tudo, que faliu, meu entendimento, das experiências políticas, da cidadania fora do Estado, fora da, da institucionalidade. Então, em vez de você realizar a... a, a, a, a a relação com a institucionalidade, negando-a. Ou então dizendo o seguinte: tudo que você vai fazer é pelo Estado, e nós temos visões desse tipo, é só pegar as nossas experiências nas prefeituras, em que você, assim como existe o clientelismo.